Vamos deixar aí, depois eu pego. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Agora sim, sem microfonia. Tudo bem? É, a gente tem um orgulho imenso aqui de trazer no palco o Steam agora. É, todos os dias da Campus Par em Goiânia, nesse horário, a partir das 5h15 da tarde, a gente vai trazer é, conteúdos que tratam de periferia. Esse slot chama Perifa Talks, onde a gente vai falar sobre comunidades, cultura periférica, coletivos de comunicação e a periferia como potência criativa. Acho que esse é um, esse é um, um projeto, um detalhe que a gente traz para Campus Party, justamente para trazer esse olhar de que também é produzida muita inovação dentro das comunidades, dentro de espaços como escolas, espaços comunitários, bibliotecas. E hoje eu tenho a honra de apresentar o projeto, o coletivo Duca, do Vinícius e do Lucas, uma salva de palmas para os meninos. É, a gente vai discutir um pouco desse trabalho, né, que eles, com, com comunicação e comunidades na base. E eles vão apresentar um pouquinho o projeto, quero chamar eles aqui. Obrigado. Boa tarde, é, eu sou o Lucas Santana, faço parte do coletivo há dois anos. É, entrei graças a um convite de um amigo que me chamou para colaborar. E aí a ideia geral do coletivo é trabalhar com jovens, né? No, voltado para comunicação. A gente trabalha com comunicação é, em todas as áreas, né? É, jornalismo, design gráfico, é, cobertura de eventos. Bom, é isso, né? <risos> Meio apreensivo aqui. Vinícius. Boa tarde, Eu me chamo Vinícius, sou... sou jornalista. O coletivo Duca ele surge de um programa social em Ceilândia, no Distrito Federal. Ceilândia é uma cidade que fica localizada a 30 quilômetros de Brasília. Esse programa social ele atende jovens dessa cidade, de Ceilândia, mas de vários jovens de outras cidades também participam do programa. É um programa que existe há 10 anos em Ceilândia. É, todas as pessoas do coletivo fizeram oficinas nesse programa. Esse programa tem oficinas de audiovisual, de fotografia, é, produção de eventos. E todos esses jovens que integram hoje o coletivo participaram dessas oficinas. Eu participei, o Lucas participou. O Lucas mora em São Sebastião, que é outra cidade do Distrito Federal, bem distante de Ceilândia, de Brasília. É, atualmente, a gente... Tem 12 jovens no coletivo e a gente é um coletivo de comunicação, a gente surge desse programa é, e são jovens de várias periferias. Eu moro em Ceilândia, Lucas mora em São Sebastião, tem gente que mora em Samambaia, tem gente que mora em Riacho Fundo, tem várias galeras assim, de várias quebradas e o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? A gente faz comunicação em diversas áreas. Eu sou jornalista, o Lucas, ele é design gráfico. Eu vou sentar que eu fico mais confortável sentado, tá? Que eu não gosto de... <risos> E a gente faz comunicação em várias áreas. Jornalismo, mediativismo, é, design gráfico, ilustração, audiovisual. Bom, é Falou, como ele comentou agora né? é, São várias áreas E aí desde que eu recebi o convite Para participar A gente foi, progrediu bastante né? A gente conseguiu chegar de, é, A gente pegou um coletivo que estava parado Porque já existia o, o Duca foi, foi, Ele foi fundado No Jovem de Expressão Por uma outra equipe que fundou o Ruas, né? que, o Ruas, vou explicar um pouco melhor O Ruas, a rede urbana de ações socio-culturais, Ela nasce Na Ceilândia com uma galera que resolve empreender na quebrada, resolve fazer o que ama fazer. No caso, eles fa fazem muitos eventos. E aí, do Ruas nasce o Jovem de Expressão, que é patrocinado... Eu acho que eu posso falar isso, né? <risos> é o... Enfim, o Ruas gera o Jovem de Expressão. E aí, o Jovem de Expressão, ele começa a formar vários jovens. Que... Com várias oficinas, fotografia, aí rola audiovisual, também em, é, dança, DJ, que tem um curso de DJ, e todas as oficinas gratuitas. Né? Então, eu fiz, é, é, um, por uma época, é, conhecendo, de, me aproximando, né, me aproximei do, do Jovem de Expressão, e aí resolvi fazer um curso de, de na época foi de produção cultural para executar o elemento em movimento. Após fazer o elemento em movimento, que a gente faz toda a imersão, faz o curso, do curso você trabalha no, no, no, no evento, e aí do evento você começa a conhecer uma galera, e você começa a gostar daquilo, foi o meu caso, né? E aí eu fiz um, um curso de fotografia, são três meses, um curso bem, bem profissional, inclusive. E aí recebi o convite para colaborar com o Coletivo Duca. Ele estava parado, um outro rapaz, que não está aqui hoje, que é o Marcelo, ele, ele deve estar tá aqui amanhã, ele me convidou e falou, Lucas, o que, que você acha? Eu estou convidando as pessoas que estão à minha volta para a gente tocar um coletivo que está parado. Aí a gente começou a fazer com que acontecesse. Né? E aí o processo foi se dando naturalmente. A gente começou o coletivo sem intenção nenhuma de, de objetivo. Assim, de, ah, o objetivo é esse. É porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, fazer o que a gente gosta já é bom. Se você puder ganhar por isso, melhor ainda. Então, é basicamente isso. É... Eu tô falando... Pode, pode sim. É, e a gente surge muito dessa pegada de mediativismo mesmo, de cobertura de, de manifestação, de ato. E no início a gente era bem nessa pegada, assim, de cobertura em tempo real. A gente produzia as fotos, fazia as fotos, fazia vídeo. E subia isso em tempo real, em, ao vivo mesmo. assim A gente fazia a foto do que está acontecendo. Daqui a cinco minutos a gente subia essa foto. E a gente aprendeu muito essa dinâmica de trabalho com, com a Mídia com Ninja. E, e a gente tem, segue segue esse fluxo de trabalho também dentro do coletivo. Então a gente surge, surge daí fazendo essas coberturas. É, cobertura de festival, cobertura de evento. O Elemento em Movimento ali é um festival que acontece em Ceilândia, já está na, acho que se não me engano, na quinta edição, reúne mais de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas durante os dois dias de show. Tem essa parte formativa também do festival, que são os cursos que são oferecidos nesse programa social, no Jovem de Expressão. As pessoas que fazem esse curso trabalham no festival, é, o coletivo todo ano participa desse festival fazendo a cobertura. E ao longo do tempo, é, a gente come... além de fazer essas coberturas de festival, de... de ato, de manifestação, fazer essa cobertura em tempo real, a gente começou a se profissionalizar mesmo. Assim. É, a gente começou a, a obter recurso, é, tem uma agência em São Paulo que convidou a gente para produzir um documentário, é, o documentário que a gente produziu é de quem é essa terra, a gente tem um pedacinho do documentário para passar para vocês depois. A gente ganhou esse recurso, a gente conseguiu comprar equipamento é, e a gente conseguiu que passar agora e a gente ganhou esse recurso para fazer esse documentário a gente fez esse documentário em Ceilândia, é um documentário que aborda a questão da, da moradia em Ceilândia Ceilândia é uma periferia, dentro da periferia de Ceilândia tem outra periferia, que é o Sol Nascente e, e a gente abordou essa questão, abordou a questão do Noroeste que é um bairro em Brasília que é um bairro de classe média e, e lá tem a questão que ele está dentro de um santuário indígena então a gente tentou abordar essas contradições dentro do documentário e a gente foi crescendo, foi evoluindo, é, a gente já fez campanha política, campanha institucional, a gente está produzindo uma campanha para o Inesc, que é uma campanha sobre transporte público. Transporte público está na Constituição como direito social e a gente quer conscientizar os parlamentares a regulamentar essa questão. Deixa eu ver o que mais que a gente já fez. A gente está fazendo um programa para o YouTube que é chamado a Casa é Sua, que acompanha as pautas dentro do Congresso Nacional. Como a gente está próximo ali do, da capital, de Brasília, a gente consegue chegar até fácil assim lá, né? E a gente acompanha as, as agendas do Congresso Nacional nesse programa. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube aí, a casa é sua, é um programa que a gente faz. É, vamos lá. Conteúdo, né? Basicamente isso. É, avançou outro? Você avançou dois? Ah, tá. É. Como estrutura, basicamente a gente teve uma casa, né? Que a gente uma casa colaborativa, baseado muito nessa questão do aprendizado que a gente tem com o Media Ninja. A gente resolveu fazer algo seguindo a mesma linha. Então, resolvemos abrir essa casa e as 12 pessoas colaboravam dentro da casa. Até um segundo momento, que a gente resolveu mudar esse, esse formato e ir para o centro. Né? A gente conseguiu um apoiador que nos apoiou com um escritório é, né? no centro de Brasília, na, na parte norte de Brasília. A gente atua de uma forma horizontal, então não, não é uma hierarquia, a gente tem um presidente, tem alguém que manda e alguém que desmanda, ou quem tem... Não, não trabalhamos dessa forma. É tudo colaborativo, de forma integrada mesmo, debatemos em mesa e chegamos em decisão conjunto. É isso. É, basicamente isso. É explicar também como a gente funciona. assim. São 12 pessoas, mas a gente não tem... Eu gosto de dizer que a gente não tem chefe. A gente funciona de uma forma horizontal, assim, onde todas as pessoas podem tomar decisões. É, a gente funciona de uma forma horizontal, onde todas as pessoas podem tomar decisões. É, a, gente tá com, a gente tem o um Marcelo que está no Rio participando de um encontro de educadores populares e de comunicadores. Tem um pessoal em Brasília tocando esse programa que a gente está desenvolvendo para o YouTube sobre reforma política. E, e é isso. Bom, legal. Parabéns pelo trabalho, acho, acho, acho massa. Eu queria saber, queria começar a rodada de perguntas. É, é, assim, eu, eu trabalho no Unicef atualmente e a gente tem uma agenda de mobilização de adolescentes. E para a gente é muito difícil chegar na, na comunicação direta com os adolescentes. Então, a gente, através de tecnologias sociais, a partir de, de, de, de diagnósticos em campo... A gente chegou a um denominador comum que era o enfrentamento à xenofobia local, que é em atuação com a população de Boa Vista. Queria perguntar para vocês como é essa relação com a comunidade, né? vocês sendo da própria comunidade, como isso potencializa o processo da, da construção do projeto em redes? né? Porque vocês falaram da Mídia Ninja, vocês estão conectados em vários, em vários lugares a partir disso. Como se dá esse processo, principalmente o processo de criação? Como é debatido os conteúdos que são feitos? Inclusive, eu tenho muita curiosidade em relação às campanhas que vocês fizeram, em relação à política, porque existe um posicionamento dentro disso. Queria que vocês comentassem, por favor. É, a gente tem vários parceiros. É, a gente atua em rede mesmo, a gente tem essa agência... A gente não, né? É, a gente colabora com essa agência em São Paulo, a propósito. E... Por pause. Por, por pause. E a gente colabora com eles também. O Marcelo está lá no Rio, graças a essa agência. E foi essa agência também que disponibilizou o recurso para a gente produzir o documentário. Tem a RUAS também. A RUAS é a organização que gere o Jovem de Expressão, é nosso parceiro também. O Instituto Caixa Seguradora, a gente faz muito trabalho para eles também. Então é muito importante a gente ter essa atuação em rede, assim, porque isso fortaleceu bastante a gente. Porque se não fosse essa parceria a gente não conseguiria é, tocar o coletivo mesmo. E, dessa questão da comunidade, o jovem ele tem um trabalho muito bonito dentro de Ceilândia, sim, porque é, o público-alvo do, do, do projeto do Jovem de Expressão é o galera de 15 a 29 anos. São oficinas gratuitas para a comunidade. Então, a gente sempre está envolvido ali com o Jovem de Expressão. A gente fez, fez a cobertura de um evento deles, é, a gente abriu um formulário para pessoas se inscreverem, para entrarem no coletivo, para participarem também. Então, a gente tem muito, tem muito essa procura mesmo pelo coletivo, das pessoas quererem trabalhar. Assim. Quando a gente fala que dá, dá dando autonomia para a juventude, é isso. A gente quer gerar renda para essa juventude, entendeu? Eles saem de uma oficina de fotografia, uma oficina de audiovisual, e aí, a partir do conhecimento que ele adquirir ali, ele já consegue entrar dentro do coletivo e desenvolver um trabalho. E aí, quando a gente vai fazer um trabalho institucional e vai gerar uma renda a partir daquilo, eu estou gerando renda. O coletivo está gerando renda para aquele jovem. Então, a gente está tirando ele de uma realidade para colocar ele em outra. Assim. Então, tem muito essa procura mesmo do coletivo. É, Felipe, né? Felipe, você falou sobre a questão do enfrentamento né? e a questão de trabalhar com uma campanha e ter um, um posicionamento político. É, eu, particularmente, eu tenho um posicionamento político assim até meio anarquista até, de não gostar muito dessa questão do poder querer mandar e desmandar 100%. O povo tem que ter opinião. E aí, normalmente, quando a gente sai para debater... É, toda linha, toda campanha que a gente vai fazer, existe uma linha. E toda essa linha é debatida numa imersão. A gente faz um imersivo antes. Então, a gente se prepara, a gente se retira é, em alguns finais de semana e traz alguém outras pessoas com outras experiências, tanto política quanto de ativismo ou de qualquer ação, de acordo com a linha da campanha. Quando foi a campanha política, que a gente fez a primeira, que foi para deputado é, distrital lá no Distrito Federal, é, nós tivemos três encontros. Aí existiu uma linha, né? o, o rapaz que trouxe isso para a gente, trouxe essa proposta da, da imersão, ele traz a, a alimentação, que tem que ser uma alimentação realmente posicionada politicamente, então traz a questão do, do, ser vegan, do veganismo, né, da comida natural, traz a questão é, da laboral, do yoga, do acordar cedo, do não ingerir nada de, de alcoólico durante o momento da imersão. Então, realmente assim, para que a gente viva a experiência, mas nada não é induzido, sabe? A, a ideia não é que seja induzido, a gente possa debater realmente, e chegar no denominador, denominador comum. Então nós somos pessoas de experiências diferentes, Claro, como era partidário, tinha uma linha, né, é... tocado dessa forma, né? Na, na segunda imersão que a gente fez, a gente teve tivemos quatro encontros, já não como não era político, mas não tinha uma linha política, mas tem uma linha social, aí foi diferente, mas segue o mesmo a mesma métrica, o mesmo objetivo, que é, é... É mais neutro possível em relação... Ne não, neutro não. A palavra ideal não é neutro. Mas, enfim. É... a experiência. E aí a gente trouxe um, alguns colaboradores de outras redes que fizeram ações da, do, da época do Pular Catraca e tal. Para poder trazer essa experiência para a gente. E trouxe os estudos também. Não é só o que já ação feita mas de, de estudo real. Então a gente traz levantamento de números, de é, textos traz o histórico de como Brasília nasce na campanha. É, é assim, a base é essa por causa das campanhas, né? Quando a gente fala do, do jovem de expressão e atingir os jovens, o jovem de expressão ele nasce dentro de uma praça onde era a praça mais violenta da Ceilândia. E hoje a praça tem órgãos ou tem tem é, ferramentas públicas instaladas dentro do, do órgão, dentro da, da praça, com segurança. né? Então, basicamente, é isso. É, eu gosto de falar muito que a gente trabalha com comunicação, mas a gente não é uma agência, a gente é um coletivo. É, a gente trabalhou recentemente com, com, com uma agência e tal, e é muito diferente a forma que eles trabalham e a forma que a gente trabalha. assim. É muito mais orgânico, muito mais fluido. Porque a gente encara isso não só também como um trabalho, mas como uma questão de afeto também, sabe? Aí todos, todos nós somos amigos, assim. a gente não é colega de trabalho. A gente está ali também, sei lá, para conversar. O jovem tem, tem a metodologia que é a, a terapia comunitária, de você sentar em roda e você conversar, falar de você mesmo. Eu acho que, eu sempre falo isso, assim, que o afeto também é muito importante dentro do coletivo. A gente não encarar somente com o trabalho, mas a gente está ali com pessoas, né, com, com amigos, conversando, tipo, ah, como é que você está hoje? Não é só trabalho, entendeu? É um coletivo e, e um coletivo de pessoas. Perfeito. É, Eu tenho uma pergunta muito simples. O que, que é empreender na periferia? O que, que é? Como que é essa experiência de empreender na quebrada? Queria que vocês comentassem um pouco disso. Eu vou falar primeiro, porque o Lucas tem mais experiência sobre isso. É, é difícil, porque eu acho que Principalmente, o pessoal da periferia não tem esse costume né, de lidar com dinheiro, assim, de faz, fazer um planejamento com dinheiro, de ter uma planilha. Eu, principalmente, não tinha isso. Eu só fui começar a mexer nisso com o coletivo. Assim. Eu, fico mais com essa, eu fico mais nessa parte de, de é, concentrar o dinheiro do, do coletivo. Né? E aí eu faço essa distribuição, faço os pagamentos e tal. Fiz uma planilha para o coletivo, algo que eu nunca tinha feito. Assim. O meu próprio dinheiro eu não sei lidar, mas eu tenho que ter responsabilidade com o dinheiro do coletivo. E aí foi a primeira experiência. Assim. O Lucas ele já tem mais experiência, é que ele tem outro, outro trabalho fora do coletivo. E aí acho que ele pode falar mais sobre essa questão. Assim. Posso falar um pouco sobre o outro trabalho também? Então, eu sou designer gráfico, né? E eu comecei cedo com essa área, sem saber o que era essa área. Tipo, comecei a fazer design gráfico sem saber o que era design gráfico. Porque eu desenhava, desde cedo eu sempre desenhei e eu gostava. Eu desenhava porque eu gostava. E aí eu tive oportunidades de conhecer professores, mestres que me ensinaram muitas coisas. E trabalhar com, em uma loja de faixas na época, que, que, tinha, lá, que tem lá, tinha em São Sebastião na época, hoje ela não existe mais. E aí meio que lá eu consegui, os, os, os donos eles desenhavam muito. Então, eles começaram a me ensinar Dali eu fiz um, um outro curso fora Na escola também Eu já tinha abandonado a escola na época Ou seja, não façam isso, mas fiz né? E aí tive a oportunidade De participar de um, uma sala de altas habilidades Onde eu pude aprimorar Com o tempo eu abandonei E fui para o mercado Normal, formal né? Carteira assinada, gráfica E aí na gráfica aprendi um bocado de coisa E saí da gráfica e já sabia fazer, mexer muito com alguns programas, alguns softwares, né? Já tinha um pouco de domínio na Adobe, na Corel Draw, e alguns softwares livres também. Então, e assim, meio que de formato de data, porque eu nunca tive curso nessa área. E, é, a gente que, que nasce dentro de uma periferia é, baixa renda, normalmente tem uma dificuldade muito grande de ter curso, cara. É caro um curso da Adobe, sacou? O programa em si é caro. O programa em si já é caríssimo. Aí você vai para um curso, cara, o mais barato que tem hoje, que dizem que é o melhor, lá em Brasília fica em Taguatinga. Eu teria que me deslocar, precisaria de quatro passagens por dia. O curso custa R$ 800 reais por mês, são duas aulas por semana. São quatro anos de curso. Sabe, eu nem conhecia na época, hoje eu conheço, né, que tem esse curso. Na época eu não conhecia. Mas tive acesso cedo a computador, então isso facilitou um pouco e curiosidade pra caramba também. E aí, com o passar do tempo, eu, eu, eu não entendi o que, nem isso, essa questão de empreender, de empreender nem design gráfico, nem, nem afins. Com o passar do tempo, eu estava eu trabalhando numa gráfica e eu vendo na ideia de falar, eu vou vender produto gráfico, com um, um gráfico online. E comecei a fazer isso, até que um dia, por um, um convite aleatório, eu montei um escritório. E aí eu entendi o que era design gráfico, porque me explicaram isso. Me olharam para mim e falaram assim, o que você faz? É design gráfico, cara, não é comunicação visual. Eu faço comunicação visual também, mas eu sou design gráfico. Então, aí beleza. Aí o, o Felipe perguntou essa questão do de como é empreender na quebrada, né? É, são, tem, tem alguns viés né? é muito bom, é difícil assim, quando você tem, que tem existe um empreendedor de, que trabalha na quebrada como eu tenho clientes que são assim tem escolas de formação na quebrada no, tipo, na, na, no Paranuá e ele vai abrir um agora em São Sebastião é, mas ele tem uma condição financeira boa ele pode abrir a escolinha e fazer lá a escolinha ele empreende na quebrada mas ele usa da quebrada também, da periferia pro ganho dele Ok, mais que certo. Tem que, recurso tem que ser feito. É, quando, quando é o, o contrário, não tem recurso. Você utiliza do seu meio de vivência, das pessoas que você conhece, para fazer o seu recurso, é mais complexo. Você não entende. Eu também não entendi o que o Vinícius falou de nada de controle financeiro, de ah, tem que saber poupar, tem que guardar, tem que. Não. Eu sabia o seguinte: se eu vender esse serviço a X. Eu ganho X. É da pagar essa conta aqui. Beleza? E eu já morava só nessa época, né? Com 17 anos já, tinha, eu já morava só. Então, isso. É, vai, são, várias, são várias questões. Que você tem que enfrentar. Você tem que pagar a conta, você tem que comer, tem passagem, tem roupa, tem uma par de coisa. Então. É, aí, aí você começa a olhar para dentro da sua, do seu ambiente de, de vivência, do seu dia a dia. É, as pessoas não vão querer pagar o valor que deveria ser de mercado, porque é onde você está não tem pessoas com o poder aquisitivo tão alto. É claro que com o tempo de, de vivência foi surgindo, mas demora. São sete anos fazendo isso, dois anos com o coletivo Duca. Então, foi, é, é mesmo da experiência, sabe, Felipe? É muito da experiência, sim. E tem um, algumas outras coisas, por exemplo, eu poder vivenciar hoje, de chamar um, chamar um colega aqui, por exemplo, eu tenho amigos que são artistas plásticos, eu tenho um, um, um amigo que é cartunista, eu tenho um amigo músico, a gente faz isso com o reggae na praça, lá em São Sebastião, junto com o Samuel. A gente chama as pessoas que estão na, junto com a gente, para ganhar com a gente. Né? Ano passado, a gente fez o, o reggae na praça lá, e trouxe, a gente passou um projeto, então teve um recurso público, e a gente, todo mundo que trabalhou, era da, da, de São Sebastião. A maioria dos recursos que a gente adquiriu, a não ser equipamento de luz e som, era da cidade. O rest... é, esses outros eram de Taguatinga, mas o restante era tudo da cidade de São Sebastião. Então, é... essa questão não é só você ganhar para você. Eu acho também que tem muito de você chamar do seu parceiro próximo, que cresceu com você, que você sabe que pode lidar com essa habilidade, montando rede também, sabe, Felipe? Tem muito dessa questão. Isso que a gente já faz. Já acontece lá na Ceilândia, né? E tem acontecido de outras formas. E, assim, muito de ampliação de visão também. Sabe? É... Sem... Sem o objetivo da ganância Sem o objetivo do, do, do Vou fazer pelo dinheiro, sabe? Mas eu vou fazer porque Eu vou fazer bem feito Porque eu quero ver o resultado bem feito Porque isso vai me trazer resultado bom Sacou? Então é, é, é isso, assim Eu poderia falar mais Mas mais, eu acho que podemos <risos> Pode? Então, Eu queria mais um só pouco. ressaltar o que o Lucas falou e... Porque Quando a gente pensa em empreendedorismo A gente não está no sentido de lucrar, né? De ter lucro com aquilo. A está no sentido de cada um poder ter uma renda a partir daquilo. Mas não é uma empresa, não é um negócio que a gente quer gerar lucro. É a gente quer gerar autonomia para a juventude a partir da geração de renda. Porque a partir do momento que você ganha dinheiro com o seu trabalho, você começa a ter uma outra realidade na sua vida. Você começa a sair daquela realidade que você vivia, por exemplo, num, num lugar periférico, por exemplo, onde muita coisa acontece assim. Então é isso, é empreendedorismo social, é, é um coletivo, não é uma empresa, a gente quer gerar renda para a gente, para as pessoas do coletivo, e é isso que o Lucas falou, é trazer pessoas que estão próximas a gente, né, da nossa realidade. É, é, como eu estava falando, né, do, o Vinícius falou, complementando a fala dele, da, de trazer para as pessoas que estão próximas, é, é muito isso, às vezes você pega um projeto, é, eu, aconteceu recentemente, fazer um projeto de motion graphics, voltado para um pra uma um restaurante de e aí para que o projeto ficasse bonito e foi, fluísse eu chamei um outro brother e contratei ele, eu falei, eu quero o seu serviço aí ele ilustrou, fez todo o processo de vetorização, separação e eu fiz o motion graphics então você começa a casar as ideias, né, as oportunidades que você pode gerar que é autonomia e oportunidade. É, é, é isso, assim. Trabalhar na periferia com empreendedorismo, você, se você não gerar autonomia e não gerar oportunidade, você não está fazendo isso. Muito legal a colocação de vocês. Acho que para finalizar, quais, qual é o próximo passo do coletivo? Né? O que, que vocês estão pensando a projeto de futuro? A nível de impacto social? E, e a nível de também recursos, né? A gente vê que alguns negócios que nascem na periferia, por exemplo, a Laboratório Fantasma, que é um empreendimento demicídio de é super hoje cultuada com São Paulo Fashion Week, etc. Nasce com uma proposta bem parecida dessa, da divisão de renda direta, mas hoje é um grande empreendimento e emprega muitas pessoas né, da comunidade. Então, eu queria saber quais são os próximos passos que vocês imaginam para o coletivo. E uma palavra aí de encerramento, por favor. É, dá tempo da gente passar um vídeo depois, que a gente terminar de falar? A gente vai passar uns vídeos... Pode passar? A gente vai passar uns vídeos das produções que a gente já fez é, com o coletivo. Meu nome é Juani Voguxina, tenho 21 anos, Sou de Itaguatinga, sou preta, periférica e fiquei sabendo do Jovem de Expressão e fiquei sabendo que lá tinha uma sala espelhada, que era um projeto sociocultural, que era só chegar e colar. Então eu fui me aprofundando naquele projeto, fui fazendo amizades, fui fazendo inspirações, fui ajudando amigos a se erguer através da cultura. O programa de Jovem de Expressão ele surgiu a partir de uma pesquisa que foi feita em 2007, onde falava sobre a questão da vulnerabilidade da juventude no DF. E aí, de acordo com o resultado dessa pesquisa, é, é, teve essa necessidade de criar um programa, que é o Programa de Aulas de Inspeção, para tentar minimizar esses dados de, de violência entre os jovens de 18 a 29 anos. Um certo dia, começou as oficinas. E eu me inscrevi na, na oficina de produção cultural e teatro. Bem-vindo ao nosso espetáculo, vai começar. O que você não é? é, é, é. Meu nome é Taoane tenho 20 anos, sou lésbica periférica. Meu maior sonho hoje é que esse espetáculo tivesse um final feliz. Não temos tempos para falar de felicidade. meu maior medo é que esse tempo se estende. E nunca vai dar tempo para ter final feliz. Tenho muito para agradecer a Angélica e a Camila. São minhas duas professoras que me inspiraram a estar, a estar aqui e a estar representando mulheres pretas que trabalham com cultura. Dentro desse evento... O que vem de nós é muita cultura e afeto. Muito respeito à diversidade. É isso que vem de nós. Muito respeito. Valeu esse, China. Esse vídeo, ele é, do, é, um, é um processo de explicar um pouco mais do elemento em movimento. O elemento em movimento, ele acontece normalmente em cinco dias. São três dias de, de, de seminário e dois dias de festival. E aí a gente fez esse projeto de elementos... A, é, em outros movimentos que é trazendo pessoas que trabalhavam na produção é, eu, no caso nesse, nesse dia ela estava na produção né? então mais para poder trazer o prot protagonismo mesmo para essas pessoas que estavam escondidas dá tempo de passar os outros vídeos são dois acho que tem um minuto cada um nothing, A de verdade, e não podia ser em outro lugar muito obrigado Ceilândia, vocês são fada de verdade esse... esse foi a primeira edição do Ros com Vida aconteceu na praça do, do Cidadão que é a praça onde fica o Jovem de Expressão e aí a primeira atração foi o Jonga, esse foi um vídeo que a gente sempre faz dos eventos que a gente cobre, que é um after movie, né que é um vídeo após o evento, aí tem um último vídeo aí Pensaram que no ano 2000 a gente teria aproximadamente 500 mil habitantes. E hoje nós estamos juntando a região metropolitana com 4 milhões de habitantes. O DF ele foi construído de uma forma que separa a mão de obra da grande elite. Isso você cria uma desigualdade social que vai excluindo quem pode ou não ter direito de estar aqui. Essa é a lógica perversa de cidade e que vem desde a construção de Brasília. Não faz mais sentido a gente pensar em cidade com separação de classes. Quanto mais afastado no centro, mais vulnerável é o território. E essa especulação vem de cima. Não é propriamente deles. Pega um pedacinho de terreno, de lote para pra fazer seu barraco, não. Eu coloco total culpa no Estado. Eles não pensam em políticas públicas voltadas para a questão ambiental. Porque a questão ambiental não dá voto. E a falta de política pública em habitação gera um grande descontrole na cidade, um grande descontrole no meio ambiente. O no Noroeste, cara, foi vendido como uma propaganda maluca, sustentável 100%. Quem acreditou nisso? Falo, desculpa, é uma ingenuidade completa. É muito cruel essa especulação imobiliária. Você vê acontecer no Noroeste o que aconteceu, eles destruírem uma comunidade indígena lá. A gente tinha escola, a gente tinha duas malocas, e tudo isso foram queimado, né? Nós indígenas temos que resistir. Eu sempre falo que o Noroeste é uma piada, porque as construtoras chegaram e não conversou, né? Só foi chegando e derrubando. Suterraram todas as nascentes que tinha. Então, eu não chamo de bairro ecológico. Acaba sendo uma falácia esses empreendimentos sustentáveis. No Oeste, expulsou os tradicionais indígenas, que já estavam há milhares de tempos. Um lugar que não tem transporte público para um lugar que o cara está prometendo lixo a O sol nascente é, são quase 100 mil habitantes. E cada rua com um problema diferente. O carro do lixo não entra, não tem escola. Muitos querem a moradia em si a qualquer custo. Querem morar. Outros querem só lucrar, né, lucrar. Eles sujam tanto, gente. Eles... Todos os entulhos dele vêm parar por dentro do santuário, praticamente. Entrar na frente de trator, entrar na frente de arma, entrar na frente de um monte de coisa pra proteger o que todo mundo deveria proteger, sabe? Ah, porque esse povo só pensa em dinheiro. E asfalto, eles não pensam na natureza como um ser vivo. É, comentando, o áudio está bem ruim não tem legenda porque esse esse teaser foi feito com alguém que estava começando a trabalhar na, com a gente ainda, então é, talvez falta um pouquinho de experiência e de equipamento, viu Felipe? Mas é, é isso, assim aquela parte dos prédios é o noroeste aonde vocês veem aquela extensão de luz é o Sol Nascente que é uma favela que está dentro da Ceilândia, é uma outra cidade dentro da própria Ceilândia e ali onde está o Noroeste Era uma reserva indígena Que eles liberaram Para que construíssem prédios Não legalmente Mas tem A gente não tem, mas tem um, um grupo Que trabalha com a gente que tem esse material Da época dessa guerra Que teve lá do, do, Os indígenas que, não, não, derrub, não vamos derrubar as matas Chegaram a matar nascentes Para construir prédios Que dizem que são ecologicamente corretos né? então é meio injusto e você perguntou no início do que, que a gente vê do coletivo daqui pra frente é, o que eu desejo assim a gente não tem um, um a gente não sentou ainda para conversar e para definir isso mas o, o que eu desejo para o coletivo é que a gente se profissionalize cada vez mais que que as pessoas tenham mais oportunidades profissionalizar de crescer mesmo na profissão que elas da comunicação né, que elas querem E de fazer curso Que a partir do coletivo seja essa oportunidade Da, da profissionalização, do crescimento Do amadurecimento Eu vejo muito isso assim, para o coletivo E a mensagem que eu deixo assim, é Estudem ah, É isso O Vinícius falou é, Questão de objetivo e perspectiva A gente trabalha muito No, que, no, no curto prazo né? agora a gente está com esse, esse, esse programa do Youtube que é um ano a, a, uma equipe específica foi separada para fazer isso, vão ficar um ano trabalhando com intervozes e e, a, e aí é isso assim. eu troco uns projetos pessoais trabalho com bastante, bastante projeto cultural, com identidade visual e no geral a, a perspectiva ela é momentânea assim, sabe a questão é crescimento véio. não vou dizer que não é, é sempre esse o objetivo crescer, avançar é isso. Muito obrigado a todo mundo. <risos> Queria agradecer a vocês. Muito obrigado, valeu aí. Uma satisfação trazê-los aqui. Obrigado.